E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você o sétimo episódio da nossa série de Forza Horizon 2. E eu deixei fixado nos comentários aí o carro para a gente voltar aí pro nosso sétimo episódio. E quem ganhou foi um Tesla, cara. Um carro elétrico. Não acredito. Então tá aqui o Tesla. Eu espero que esse carro faça algum barulho, pelo amor de Deus. Então eu coloquei esse motor aqui. Ele tá a WD porque eu acho que ele vai correr no Rally. Eu coloquei esse aerofólio da Tesla. O pneu tá original, mas a largura da dianteira e traseira está no máximo. Eu coloquei a linha de transmissão nesse carro. Freio de corrida. Suspensão de corrida. Barra estabilizadora dianteira e traseira. A gente vai entrar na categoria Super Salon com esse carro. Essa foi uma das melhores corridas que eu vi em muito tempo. Vocês encheram o Horizon de orgulho hoje. Agora, a próxima etapa do Pegar a Estrada nos levará para o belo vilarejo de Saint-Martin. Lembrem-se, Pegar a Estrada não é uma corrida. Divirtam-se, apreciem a paisagem. O está indo pra lá. Cara, agora com esse carro aqui eu tô com medo de colocar a música, deixar a música rolando e tomar algum tipo, sei lá, direitos autorais, porque ele não tem barulho nenhum. Escutem o som dele. até que ele tem um barulho de fundo mas até um som do R8 aqui atrás de mim tampa o barulho dele e é um carro que acelera muito rápido hein O um evento é aqui bem próximo, achei que ia demorar muito. Menos de dois minutos, a gente tá chegando lá. Já é aqui, ó. É bem perto. Ok, bem-vindo ao Campeonato Super Salon. Esse é um dos meus favoritos sempre. Se você gosta de carros alemães de desempenho, essa é a competição pra você. Escolha uma corrida para iniciar o campeonato. Ah, vamos começar logo aqui nessa corrida de cross pra gente acabar com ela, essa corrida de cross é muito chata. Beleza, vamos até o nosso primeiro evento. Meu amigo, eu espero que o pessoal não se arrependa de ter escolhido esse carro aqui. Um carro que a galera quer muito que vai para o Forza Horizon 5, né? O barulho dele é engraçado demais, ó. Cara, pressão de pneu bem baixa, né? Porque um pouquinho baixa, eu não dá para mexer aqui, eu vou ver se tem como colocar uma peça para me aumentar mais a velocidade final. Alinhamento eu deixei nessa configuração, barra estabilizadora eu deixei a dianteira mais flexível, molas eu deixei bem flexível, um carro bem baixo, ele vai pular muito. Aerodinâmica não dá para mexer, freio eu deixei nessa config, diferencial eu deixei o padrão que a gente gosta de utilizar em outros jogos. beleza vamos lá esse carro aqui ó não dá para colocar ele na classe s1 que ele fica classe quebrada dá para colocar né mas ele não dá para ele ficar esse um completo porque senão ele vai ficar apelão demais e na classe a não dá para colocar uma transmissão de de corrida só tem a de rally e a de rally já manda ele para classe s1 e não dá para colocar outras peças é porque ele tem muita aceleração e se tivesse uma transmissão de corrida para ele Aí eu acho que não ia ter carro da S1 para bater ele. Hein? Eu acho que o Forza fez isso de propósito para ele não ficar apelão. Já dá para ver aí que ele, ele não é um carro de velocidade final, mas a aceleração dele é muito top. E mesmo ele sendo um carro que está com a transmissão. Tá com a suspensão de corrida é rebaixado E eu sinto que ele tem muita estabilidade É um carro muito bom Acho que esse carro aqui indo pro Forza Horizon 5 Ia ser um carro excelente na classe A E eu tô perdido aqui, cara Essa, eu, eu não gosto dessa categoria nem a pau Galera sabe Eu tô perdido nessa corrida de cross Ainda bem que tá acabando Que eu tô vendo a parte final ali Mano, o carro de aceleração é imbatível, né? Dá pra ver aí Você subiu de nível Certo, a gente tem um evento aqui Vamos fazer essa corrida aqui Espero que não seja fora de estrada, né? Porque não é muito a cara do nosso carro Cara, que bonito, né? Até que ele tem um barulhinho mesmo, né? Ainda bem que aquela corrida de cross lá foi bem rápida Porque Nossa, corrida de cross eu acho chato viu? Tem muita gente que gosta Eu sei que o pessoal vai comentar aí que gosta Mas não é muito minha pegada não eu Prefiro o assalto ou o rally Rally também é muito bom Eu queria colocar a musiquinha, mas o esse carro que não abafa o, o som da música, né? Deixa eu colocar na câmera interna aqui um pouco, porque eu acho que o pessoal vai querer matar a saudade, né? Olha a velocidade máxima 234. Cara, eu tô com medo de acabar perdendo a corrida por causa desse limite de velocidade que ele tem. Eu tô ganhando esses pontos aí bem rápido, hein? Segura, segura. Segura Eu tô ganhando esses pontos aí bem rápido Agora que a gente tá avançando bem no jogo Gostei dessa pista aqui, hein? Esse jogo tem muita... Tem muita corrida dentro da cidade A cidade ela tem uma aderência boa Tá chegando próximo do final da corrida E eu preciso passar rápido esse carro aqui Ainda bem que esse carro aqui tem aceleração, viu? E a estabilidade dele é ótima. Certo, vamos fazer agora esse evento aqui. As corridas aqui estão bem próximas, né? Corridinha na chuva Cara, eu até tinha esquecido de comentar Eu vi o... É, todo mundo tá sabendo, né? Que alguns sites estão comentando Que o Need for Speed vai rodar no Xbox Series S Na resolução de 1280, né? Falou a resolução de 1280 Então a gente julga que é em HD, né? Só que eu vi o LG comentando que vai ser 1920 por 1280. Eu eu sinceramente eu nunca vi essa resolução. Eu, eu não sei como que ela fica, mas se eu não me engano essa resolução acho que a imagem deve ficar quadrada. Eu, eu não sei não se alguém manje de resolução. Ele ele disse é, 1920 por 1280. Porque, assim, geralmente é 1.280 por 720, né? E a, e a EA até o momento não, não confirmou como que é essa resolução que eles estão falando aí. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, essa resolução é 1.920 por 1.280, ela fica com a imagem quadrada, se você pesquisar no Google e clicar em imagens. Depois você dá uma olhada aí. Eu gostei, foi da aderência desse carro aqui O nível de aderência dele é muito bom Forza Horizon 2, eu não sei o 3 Mas eu acho que o 3 também Eles não dão, é, não dão tanta bola assim para nível de aderência, né? É bem baixo Tô doido para chegar no Horizon 3 também Esse carro aqui, por exemplo O, o nível de aderência dele Comparado com o Horizon 5 Tá a nível de classe B E ele é um carro classe A Acho que nem, acho que classe C, eu acho que a classe B lá é o número é maior do que esse carro aqui. Lógico, a física mudou, né? A física é totalmente diferente. Mas se o, o nível de aderência do Forza Horizon 5 fosse tão baixo, a gente nem pre, é, precisava se preocupar com aerofólio do Forza, né? E mano, minha placa-mãe chegou. Eu comprei um SSD NVMe e o computador meu agora só tá faltando o processador para ficar pronto. Aí a gente vai começar a série do Forza Horizon 3, jogando pelo PC. Antes a gente vai jogar também a expansão do Velozes e Furiosos, que eu tenho aqui do Horizon 2. Boa pilotagem, cara. E outra vitória também. Bom trabalho. Beleza, temos aqui mais o último evento né, dessa categoria de carro elétrico, deixa aí nos comentários se realmente você quer esse carro aqui no Forza Horizon 5, eu achei ele bonito, eu acho muito bonito o design desse carro, mas para mim o que peca é ser carro elétrico. Muito bem, cara. Você está em ótima posição. Ganhe essa próxima corrida e o campeonato será seu. Ok, vamos lá. Eu gosto muito da, das tonalidades de cores desse jogo. Você tá vendo que já tá diferente, né? Cada, cada corrida é uma pegada diferenciada. É um clima diferente, né? Aqui só não tem neve, mas poderia ter também, né? Acho que o pessoal não teve tempo de e nem a ideia, né, de trazer isso. Fusa Horizon 2 foi a segunda aposta, né? A primeira aposta no Fusa Horizon 1, eles nem divulgaram direito o Horizon 1, mas foi um sucesso. Aí depois que eles viram que o jogo é bombou, aí eles trouxe o Horizon 2 inovando, o Horizon 3 com mais segurança, o 4 muito bom. O 5 muito bom também, o 4 e o 5 começou a pecar na experiência online, né, infelizmente Lembrando aí, ó, para quem não tá sabendo, a gente tá fazendo corridas online no Forza Horizon 4, Tá? A partir das 9 horas, 9 e meia, eu tô abrindo live lá na Twitch E a gente tá fazendo corridas online do Horizon 4, que tem várias pistas legais Aí depois a gente vai pro Forza Horizon 5 para não ficar aquela coisa repetitiva, né, de ficar só jogando as corridas do 5 Se eu pegar a manha das pistas do Horizon 3, a gente vai revezar entre ele também Horizon 3, 4 e 5 na sua vaga na final. Ei, cara, você tá indo bem, hein? Só mais três campeonatos e terá seu lugar na final do Horizon. Cara, eu não me lembro de ter ido até a final e a gente vai aqui na nossa série. Esse foi o último campeonato do Pegar Estrada. Quando estiverem prontos, reúnam-se no centro de San martin e voltaremos pro festival para a festa de premiação. Ok, a gente vai pra festa de premiação. Beleza, deixa eu ir lá logo. Ó, subiu. Toda hora eu tô subindo de nível. É, até que foi uma graninha boa, hein? Vamos lá, deixa eu entrar aqui pra gente sair novamente. 6 quilômetros. Beleza, até que não é longe, não. Eu deveria ter colocado uma transmissão nesse carro aqui para aumentar mais a velocidade máxima dele, porque se tiver alguma reta aqui vai ser um pouco chato, né? Cara, eu vou falar pra você Eu não dou conta de carro elétrico é, é muito bom, é rápido, né? São rápidos pra caramba É... Sei lá, confortáveis também, não sei Mas... Mano, pra mim tem que tá... Tem que tá trocando de marcha ali, sabe? Barulho se, Pelo menos eu, se não tiver essas coisas Não... Não me atrai muito não Forza Horizon 5 vai trazer pra gente aí a Lamborghini Sian, né? vai trazer o Nissan Z o 400 né Nissan 400 Z 2022 e um carrinho elétrico lá que eu acho bonito para caramba também mas tipo assim uma marcha só e eu acho eu acho pai eu não gosto não eu gosto de carro que faz barulho para mim se não fazer barulho não dá certo não Eu não sei qual é o próximo campeonato que a gente vai pegar agora, mas eu quero pegar a BMW Z4, que vai ser um carro barato pra gente economizar dinheiro, né? Que eu quero começar a juntar a grana pra gente pegar um carro bom pro, pra final, né? Eu acho que pra eu pegar um carro bom pra, pra final tem que juntar pelo menos um milhão. você chegou? É hora de festejar antes de partirmos para pegar a estrada de amanhã. Mano, eu vi que o campeonato que a gente vai participar agora, eu posso pegar um carro JDM. Então, eu vou pegar esse Eclipse aqui porque ele tá barato, é o do Brian e eu sei que muita gente vai gostar. Então, vamos com ele? Olha só o bichão aí. E esse aqui é o original, né? Tudo, tudo original. Esse aqui é o do pacote, né? Da expansão que a gente vai jogar ela ainda. Então esse aqui foi o primeiro que eu adquiri. Eu queria correr na categoria JDM e a gente vai correr com esse carro aqui que é um ícone, né? Por motivos de segurança eu vou colocar a WD, vou colocar o pneu de rally, largura de pneu traseiro no máximo, diferencial de corrida, linha de corrida, barra estabilizadora dianteira, redução de peso de corrida, freio de corrida, turbão no máximo, vou colocar volante do motor também, vai ser difícil segurar esse carro. Então, talvez esse ser é de boa, né? Talvez esse ser é de boa segurar ele. Vamos ver. Beleza, vamos lá. 10km de distância. Esse carro aqui, eu acho que eu deveria ter mexido na, na tonagem dele, né? Antes da gente entrar aqui. Eu espero que ele consiga chegar aí na casa dos 300. Motor original, né? As séries, nas séries da gente, a gente não precisa mexer no motor do carro, deixa original mesmo. né? Olha, vem a chuva, hein? 197. Caraca, eu achei que ele não ia conseguir chegar nessa velocidade porque eu não mexi na configuração de tunagem dele. Não é à toa que ele está na classe é, na classe C1, né? Eu vou falar pra você É um carro da classe S1 que eu achei que ia ser difícil de controlar Mas de boa, de boa Tá tranquilo Se eu perguntar a galera, o Tesla ou esse carro aqui, qual é que você prefere? Eu tenho quase certeza o que 90% vai responder nos comentários. campeonato JDM Icons eu sempre tive coração mole para os carros da JDM quem não adora o Skyline não é Ok escolha uma corrida para começar esse campeonato cara tem uma corrida aqui ó mas eu cara eu quero tunar esse carro o nosso carro tá AWD, pneu de rally, porque vai ter corrida de cross, largura de pneu trazido no máximo, e estilo de aro tá original, né? Tá com embreagem, transmissão de corrida, linha de transmissão, diferencial de corrida, suspensão de rally, porque nós vamos correr em cross, barra estabilizadora traseira, redução de peso de corrida, sistema de combustível esportivo, escapamento de corrida, pistões esportivos, turbo esportivo, volante de motor esportivo. Beleza, vamos fazer aqui a nossa primeira corrida de cross. <SILENCIO> Pressão de pneu baixo, porque é corrida de cross, ele tá com a transmissão aqui com 322 de final, classe S1, parte de alinhamento padrão, barra estabilizadora eu vou deixar a dianteira mais rígida do que a traseira. Aqui na parte das molas bem flexível, né? o carro socado no chão, amortecimento tá bem flexível também, a aerodinâmica não mexe nem freio, o diferencial deixei padrão. Beleza, vamos lá. Eu acho que na classe S1 esse carro... Eu acho que é o limite dele, né? Eu acho que na classe S1 dá. Pelo nível de aderência que ele tem. Eu acho que dá pra ir pra classe S1, sim. Nossa, mano, incontrolável aqui. Quando entra nessa parte aqui é, é, é quase incontrolável. É obrigatório colocar a suspensão de... De rali, né? Mesmo assim, meu irmão... É, poderia ser pior, né? Se ele tivesse, por exemplo, na classe S2 e com a suspensão esportiva, aí não ia dar, não. Mas tá de boa, velho. Realmente a suspensão de rally aqui faz milagre. Opa! Faz milagre, viu? Uma suspensão de rally aqui nesse jogo aqui Olha Fica muito bom o carro Opa Se ficar elogiando demais é perigoso, né? Ah, pegar um carro desse aqui Pra ficar andando num lugar desse aqui É maldade, né? Eu não gosto de cross Tem a galera aí que adora corrida de cross Eu não gosto não Ixi, véio, vai capotar Opa, até que foi de boa Pegar, tentar pegar a estrada aqui Mas tá difícil Tá bom, velho Dá pra controlar pelo menos, né? Achei que ia ser pior Essa parte aqui, ó Não manjo nada ó, Toda hora eu ganho essas coisas aí ponto de perícia tem muita vantagem Pro online Tem algumas coisas que eu tô pegando, né? Alguns descontos e tal mas ele tem mais função para o modo online e pontuação. Nossa, ainda bem que a gente ganhou essa corrida. Uau, essa foi intensa. Muito bom. cara temos aqui ó tem aquele um drive attack para ganhar uma grana boa né mas vamos fazer aqui essa corrida que acho que é de rua bora lá vamos ver de qual que é Beleza, vamos lá. Ainda bem que a partir, eu acho que a partir do Forza Horizon 4, os desenvolvedores começou a incentivar a galera a correr com o carro certo, tipo fora de estrada, né? Porque é meio estranho, né? Você cria um, um campeonato de ícones da JDM e coloca no meio desse campeonato a corrida de cross, né? É brabo, mas ainda bem que eles mudaram isso, si. pelo menos quando a gente coloca uma suspensão aqui de rali, um pneu de rali o carro fica controlável na até nessa situação aqui, né? Porque não exige tanta aderência. Mas assim, ele está bem controlável, é bacana isso. Eu acho que o, o Forza atual deveria ser assim também, não exigir tanto nível de aderência para esse carro. Cara, e se eu não me engano, no próximo episódio a gente vai fazer dois campeonatos e a gente vai para a final, né? Porque eu já tô finalizando uma aqui, então vai faltar só dois para a gente fazer a corrida final. Vou ter que juntar a um grana e eu fico gastando dinheiro aqui à toa, né? essa como outra vitória. Bom trabalho, cara. Mano, tem um cara ali, ó. Vamos desafiar ele? Vamos lá. Já que aquele cara tá ali, vamos ver se eu consigo desafiar ele pra ganhar um dinheiro. Bora. Bora. Ai, ai. Isso aqui é tipo o eliminador, né? Ele bateu, tem que ir pra cá. Tô perdido, tô perdido. Meu carro é S1 também. Eu fico com medo dele pegar algum atalho, porque eu não conheço a pista, né? Peraí, achei que podia quebrar aquilo ali, não pode não. Bora, bora, por enquanto eu tô com a, com a vantagem. Dois quilômetros até o final. Vamos lá, tem que fazer bonito, né? Vamos lá, o pessoal fala que isso aqui dá uma boa grana... Então, vamos ver. Eu sei que pode cortar caminho, mas eu não vou arriscar, cara. Nossa, ele tá chegando. Vai, vai, vai, vai. Observe o nível de dificuldade dos outros pilotos do festival antes de fazer o desafio. Quanto mais difícil, melhor o prêmio. Caraca, mano. Até que... Até que eu dei sorte ali, ganhou uma grana boa mesmo. 30 e... Foi 60 mil. 60 mil. Tomara que apareça mais desses drivatars no mapa aí pra gente ganhar mais dinheiro, né? Porque falta dois campeonatos aí pra me chegar na final. Preciso comprar um carro bacana, né? se eu não me engano esse aqui é o último campeonato né? última corrida desse campeonato aqui mas o, o locutor não falou nada e por falar em Need for Speed One um Bound eu não sei se você está sabendo mas rolou uma treta lá no Twitter pelo que eu entendi eu vou tentar resumir o, a página oficial do Need for Speed publicou assim vocês pediram e a gente trouxe é, se comprar a versão mais top do Need for Speed, você joga três dias antes. Dá pra entender o que você consegue interpretar o que eles quis dizer? Você pediu e a gente trouxe. Se você comprar o Need for Speed Bound é, a versão mais top, você joga três dias antes. Aí eles colocaram a gameplay embaixo, né? Aí um cara comentou assim, uai, mas quem pediu isso? Aí... É... A página do Nid falou que o cara tem cérebro de milkshake. Falou você é, tipo assim ele não entendeu, né? A, a página do Nid for Speed pediu pro cara, falou que o cara não sabe interpretar uma coisa que tá a mensagem que eles quis passar, né? Que pelo que eu entendi eles eles a página oficial queria passar que o pessoal pediu a gameplay, só que eles não escreveram. Vocês pediram e a gente trouxe a gameplay do Need for Speed One Bald. Eles escreveram, vocês pediu e a gente trouxe. E, a, se você comprar a versão mais top, você vai poder jogar é, três dias antes. Velho, deu uma treta. Eu acho que quem saiu errado aí foi a página do Need for Speed. Tá, é para quem quer mais detalhes, é né, Porque às vezes minha explicação não foi interessante, porque são só três voltas. Dá uma olhada no canal... Aquele canal, velho, central. Canal central. Eles estavam discutindo a respeito é, desse funcionário, né? Da EA, que representa a EA, né? O é funcionário deles. É, caçando briga, né? Com o um fã do Need for Speed. Eu achei pesado, né? Eu acho que o, o cara que tava sobre a responsabilidade da página, não deveria nem ter respondido, né? Já que ele se sentiu ofendido. <risos> Boa pilotagem, cara. Cara, essa corrida foi colossal. Você acabou de somar mais um campeonato ao seu total. Olha só, falta só dois agora. Ok? Tivemos ótimas corridas hoje. Antes de irmos em frente, me encontre aqui. Planejei uma coisa especial. Ah, eu não tô lembrado desse aqui não. Vamos fazer esse aqui antes da gente terminar? Tá bem próximo, menos de 2 km. Vamos lá, rapidão. precisam chegar aos mesmos pontos e o trajeto da curva naquele negócio é enorme Beleza, vamos lá esse carro aqui eu achei bonito, hein? Ainda bem que eu não preciso comprar ele. No próximo episódio a gente pode até fazer uma corrida com esse carro aqui. Eu queria fazer com a BMW, mas o campeonato que a gente veio pra cá a gente já tinha feito com ela. Então não dava. Cara, tem tanto tempo que eu não jogo esse jogo que eu não tô lembrado desse campeonato aqui, muito doido Era pra eu entrar em primeiro, não? Ele tá bem na minha frente, o bicho é grande, hein? Mas é uma tremedeira. É muito top o feedback que você sente no controle, né, velho? E tem jogadores que não gostam, né, de jogar com o feedback no controle. Ah, eu acho top demais, mano. Cara, eu não conheço né, o mapa aqui Eu tô indo com uns, lo uns locais aqui Nada a ver O meu carro na parede ele, Duas vezes que eu tô achando que dava pra ir reto E ter, de repente aparece uma parede Na minha frente Igual aqui, né? Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá indo lá pro aeroporto. Achei que você teria a chance dessa vez. Você parecia um cara possuído correndo atrás dele. Beleza, pessoal. Vocês têm algumas escolhas agora. Podem se reunir no centro de Nice Macena e vamos voltar para o Pegar a Estrada. Ou vocês podem ir até o Porto de Nice, onde temos um barco a caminho para nos levar até a Isola Tempesta. Então é isso, meu querido. Concluímos mais um episódio do nosso querido Forza Horizon 2. Eu acho que o próximo episódio talvez pode ser o último, né? Que a gente vai fazer duas corridas e o campeonato final. Eu vou tentar farmar uma grana aqui para a gente conseguir pegar um carro legal, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.